fala galerinha beleza vou fazer um vídeo agora aqui mostrando é, uma dúvida que muita gente tem né porque ver a trece é muito grandona e quer saber se dá para baixar andar bom eu sou baixinho eu tenho 165 e vou mostrar como é que eu fico cá na na Sei que ela tem a, a regulagem do banco então ela desce aqui um dedo basicamente e aí, isso faz toda a diferença para quem tem baixa estatura quanto eu. Que é o tamanho certinho que dá para ficar com o pé no chão. Você vê que fica na ponta, pelo menos de sandália aqui, para a é, Os cinco dedos conseguem encaixar, então não fica aquela ponta vertical. Fica aquela ponta é, descansada, dá né, Para ter uma apoio. Se puxar bem no um ponto mais baixo, fica mais cabelo encaixado. Mas dá, dá para andar. Sim, é questão muito de, de equilíbrio, de, de experiência, macete mesmo.